É, meus amigos, enquanto estamos aqui teorizando e imaginando que não teremos notícias de God of War Ragnarok, né? Novas coisas apresentadas pra gente aí por um bom tempo. Eis que o PlayStation nos surpreende apresentando ali na sua página oficial, na PlayStation Store, né? Mais informações, novidades aí sobre God of War Ragnarok, trazendo para nós uma sinopse oficial e também novas imagens lindas, espetaculares, cristalinas e maravilhosas desse jogo aí. A grande maioria, pelo menos ali, são frames que a gente já viu no trailer, mas agora com uma altíssima qualidade, algumas um pouquinho diferentes aqui que eu vou mostrar para vocês, e além da sinopse, algumas informações extras também que eles colocaram na página. Então, nós vamos conferir tudo isso aqui juntinho. Saudações, Delícia, eu sou Caio Nobre, e vamos para mais um videozinho de God of of nesse canal delicioso aqui. Já de antemão eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tá apoiando esses vídeos aqui no canal, tá sendo muito da hora falar sobre esse jogo que eu gosto tanto aqui com vocês, entendeu? E já aproveitem também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, que é muito importante também e ativar o sininho com as notificações é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, pra poder conferir nossos vídeos aí, que agora tem um horário definido, galera. Nossos vídeos agora acontecerão, o primeiro deles que é o principal, às 11:45 h 45 da manhã, e um segundo do vídeo, caso a gente poste né, no mesmo dia, sairá às 17h45, salvo exceções aí de quando tiver algum trailer, alguma coisa imediata que a gente precisa fazer e postar ali naquele momento, a gente vai postar num horário diferente, entendeu? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, bora conferir aqui estas novas informações na página do Playstation, já estou aqui com ele aberto para vocês, ó, God of War Ragnarok, lançamento em 2022. Playstation 5 e Playstation 4 né? A gente sabe muito bem que vai sair para as duas plataformas aí E aqui logo abaixo, cara, nós já temos algumas imagens apresentadas nessa página oficial E uma delas aqui, ó, já vou até abrir para vocês darem uma conferida Ele tá pedindo novamente a idade Vamos confirmar esse negócio aqui E cá estamos, ó Essa é uma imagem que a gente vê Lá no trailer, entendeu? A minha câmera tá até um pouco aqui na frente Eu vou tirar aqui, pessoal Só pra vocês irem conferindo as imagens, tá? E aqui nós temos o nosso querido Kratão, O Brock e o Atreus O Atreus já é um pouco mais velho Agora com essa qualidade de imagem supimpa, mano A gente pode perceber um pouco mais de detalhes Com relação ao personagem, a sua vestimenta O Kratos também e tudo mais E até mesmo o ambiente Que eles estão aqui em Svartalfheim Ou Nidavellir, né? Como os anões chamam o mundo deles aí E é bacana a gente perceber também, né? Né, mano? A armadura do Brock aqui, ó, como é que ela tá reluzente, bonita e tudo mais, cheia de detalhes, a roupa do Kratos também Então assim, é, é um frame um pouquinho diferente, mas é do mesmo momento que é apresentado no trailer, quando eles encontram o um anão aí Mas é muito legal a gente ter um vislumbre da qualidade do jogo aqui com essa imagem, entendeu? Mas não para por aí galera, vamos continuar aqui, eu vou deixar minha câmera em off por enquanto Nós temos aqui mais uma cena que nós vemos no trailer também do Kratos enfrentando um elfo. Olha só que da hora. Agora com a qualidade... No talo também onde a gente pode perceber aqui os detalhes, muito bonitos também Só de imaginar que isso aqui é gráfico em game, o hype se eleva cada vez mais Como é que deve ser esse combate aqui agora também melhorado como eles disseram né Que o Kratos e o Atreus terão novas habilidades e tudo E aí a próxima imagem aqui é a Freya enfrentando o Kratos e o Atreus Esse frame aqui ele aparece no trailer e aqui a gente tá tendo um vislumbre dele com uma qualidade maior agora Próxima imagem aqui pessoal, vamos dar um chegadinha pro lado aqui nós temos outro frame do trailer, agora com uma qualidade bem melhor né pra gente poder conferir Que é o nosso querido Tyr Quando eles encontram lá, né o Kratos derruba aquela porta lá no trailer E aí o Atreus chega falando, Tyr! E ele tá aqui sentado, cabisbaixo, a gente consegue ver melhor alguns detalhes Até mesmo a tatuagem no braço, esse tiro um pouco mais esguio aqui, entendeu? Diferente do próximo T que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco na verdade Porque nós temos que ver primeiro o Darling aparecendo aqui também Outro frame que a gente vê no trailer agora com uma qualidade melhor A gente vê mais detalhes do personagem, cores mais vivas e tudo mais Aquela Lula lá que tá nesse frasco estranho aqui, cara, muito legal Um pouco dos detalhes do Kratos aqui, da sua ombreira, do machado também, o Leviathan E aí nós temos aqui, rapaz, uma outra imagem do nosso querido Ti agora com um plano um pouquinho mais afastado do que a gente vê no trailer por conta do jogo de câmera e tudo mais aqui a gente pode perceber, como eu já disse em vídeos anteriores aí pra vocês que o cenário, cara, não é o mesmo realmente daquele outro tiro que foi mostrado E como a gente já disse no nosso vídeo quando comentamos a respeito disso Reforça a possibilidade aí daquele tir lá que mostrou Não ser o verdadeiro tir que eu acredito que seja esse, entendeu? Esse daqui tá menos esguio, ele tá bem mais encorpado A altura dele agora parece a correta, diferente daquela foto lá Se bem que o plano de câmera pode ter atrapalhado um pouquinho Mas esse tiro aqui, cara, ele parece ser o real e aquele lá... Ainda não sei, viu, mano? Não sei, tá esquisito. Mas muito da hora a gente vê em alta qualidade até mesmo pra gente poder perceber os olhos de Frost dele aqui. É possível ver no trailer sim. Mas aqui eles capricharam na qualidade desta imagem para poder mostrar esse tiro pra gente aqui dessa forma. E ficou muito da hora, cara. E aqui do lado nós temos mais uma imagem. Só que eles chegando lá na terra dos anões, então a gente pode até ver uma casinha aqui no fundo Com uma porta pequenininha que o Kratos não deve passar E alguns detalhes a mais também aqui do cenário que são muito interessantes, muito bonitos Cores bem vivas, isso daqui é gráfico em game, galera Imaginem como é que vai ser esse negócio, vai ser bonito demais, meu Jesus Cristo Bora voltar aqui com minha câmera, porque agora nós vamos para mais algumas informações aqui embaixo Acabou as imagens, né, que a gente tem o trailer Um pouco mais abaixo aqui, pessoal, agora, ó nós temos a sinopse oficial que a galera do Playstation colocou no site pra nós. Ó. Visão geral do jogo, Kratos e Atreus embarcam em uma jornada mítica em busca de respostas e aliados antes que o Ragnarok aconteça. Kratos e Atreus devem viajar pelos nove reinos para encontrar respostas e se preparar para a batalha profetizada que causará o fim do mundo. Juntos, Kratos e Atreus embrenham-se pelos nove reinos em busca de respostas, enquanto as forças asgardianas preparam-se para a guerra. Nessa jornada, eles explorarão paisagens míticas impressionantes, reunirão aliados de todos os reinos e enfrentarão inimigos temíveis, entre deuses nórdicos e monstros. À medida que a ameaça do Ragnarok se aproximar ainda mais, Kratos e Atreus terão que escolher entre a segurança de sua família e a segurança dos reinos. Essa última frase aqui é Aqui, Hum... Meus amigos, olha... Mas vamos lá, vamos continuar aqui Aqui nós temos algumas imagens que a gente acabou de ver ali em cima com mais alguns dizeres aqui, ó. vejam. Aqueles que rompem o destino. Atreus está à procura de conhecimento para entender a profecia de Loki e o papel dele no Ragnarok. Kratos deve decidir enfrentar o medo de repetir seus erros e se desacorrentar do passado para ser o pai que Atreus precisa. Armas de Guerra. O Machado Leviathan, as lâminas do caos e o Escudo Guardião retornam junto com uma série de novas habilidades tanto para Kratos quanto para Atreus. Conforme eles enfrentam deuses e monstros dos nove reinos, as habilidades espartanas letais de Kratos serão testadas como nunca na luta para proteger sua família. Explore os reinos. Viaje por paisagens perigosas e impressionantes enquanto enfrenta uma grande variedade de criaturas inimigas, monstros e deuses nórdicos na busca de Kratos e Atreus por respostas e aliados. Então aqui, cara, eles deram uma sinopse geral pra gente E aqui eles deram um pouco mais de informações Nem tanto assim, entendeu? Mas passando pra nós um melhor entendimento De como é que vai rolar essa história aí, entendeu? A gente já conseguiu perceber isso ali no trailer Mas eles passando isso daqui em texto pra gente Nos faz pensar algumas outras coisitas aí No meio do caminho, entendeu? Principalmente essa questão de falar Que eles vão ter que escolher entre Proteger a sua família E a questão da segurança dos reinos Eu sinto o cheiro de coisa ruim Acontecendo nesse meio aqui, rapaz Entre essas duas coisas que eles estão citando aqui, inclusive Mas vamos esperar pra poder ver Quem sabe a gente não faz mais uns videozinhos aí A respeito disso, vamos lá Um pouco mais abaixo aqui, cara Nós temos aqui essa essa imagem também do nosso querido Sindri com o Kratos e o Atreus Aqui, né? Bonitinho A gente viu isso aqui no trailer também Que ele dá uma bundadinha aqui na porta Pra ela poder abrir Aqui nós temos uma imagem também Da Freya ao longe Quando o Kratos e o Atreus Estão indo embora ali Com seus lobos e tudo mais, né? É onde a Freya ataca eles ali Mas ficou muito legal aqui Essa perspectiva da imagem Com a qualidade assim mais alta também E a gente vendo os dois personagens Encarando ela Um pouco mais pro lado aqui, ó Vamos ver Nós temos também a Angry Boda Agora com a qualidade bem. Bem alta mesmo a gente poder perceber tanto a personagem, os traços dela, detalhes e tudo mais Quanto o cenário aqui no fundo também, que é bastante interessante Entendeu? Bem bonito, diga-se de passagem E por fim, deixa eu só conferir se tem mais alguma coisa Aqui ó, nós temos o Kratos e o Atreus na terra dos anões com seu barquinho Olha essa água, irmão, que coisa mais maravilhosa! esse negócio aqui Mal posso esperar poder ver esse jogo rodando no PlayStation 5 em 4K, mano Vai ser bonito demais E aí, ó A gente tem aqui aquela imagem do trailer A gente tinha visto essa imagem aqui quando o Atreus chega lá e o Brock fica olhando ele, tipo, pensando, nossa senhora, esse menino se pichou, hein? E aqui nós temos mais uma imagem. Deixa eu ver aqui. Pô, pulou. Vamos ver um pouco mais abaixo aqui se nós temos mais alguma imagem? Não, não. Realmente é só isso mesmo. E assim, pessoal, eu curti pra caramba, entendeu? Todas essas imagens que eles trouxeram pra gente em alta resolução, além destas informações aqui, cara, que atiçam ainda mais a nossa curiosidade pelo que está por vir. E eu tô muito ansioso pra eles apresentarem pra gente mais algum outro trailer aí, trazendo um pouco mais que quem sabe da história, e também apresentando o gameplay ali puro e simples, mostrando do que o Kratos é capaz nesse jogo, junto com a Atreus ali também, os tipos de inimigo que eles vão enfrentar, tô muito ansioso. E agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que é que vocês acharam destas imagens aqui em alta resolução que... Não trazem tantas novidades assim, né? Porque são frames específicos do trailer que a gente viu ali. Algumas em posições um pouquinho diferentes, mas com uma altíssima qualidade pra gente poder perceber melhor os detalhes. E também essas informações que a Santa Mônica passou aqui, rapaz. A pulguinha tá, ó, tá picando aqui na orelha. Doido poder saber o que vai rolar. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo isso daí. Suas opiniões a respeito, teorias. Quem sabe a gente não traz vídeo aí também. Vou ficando por aqui. Um beijo. Para todos vocês aí, meus queridos, muito obrigado por assistirem o vídeo novamente. Até mais e fomos, galera!